Esta mulher que vemos deitada na cama dizia que sempre que acordava pela manhã notava que muitos objetos pareciam estar fora do lugar. Numa certa noite, ela acordou muito assustada, com um barulho muito forte vindo de dentro do quarto. Foi a partir daí que ela decidiu fixar uma câmera no quarto em busca de respostas. Eis aí o resultado. Primeiro vemos uma cadeira de escritório se movendo sozinha. Na sequência, alguma coisa invisível puxou o cobertor. você esteja imaginando que seja o marido desta mulher. E você está certo, de fato é o marido dela, que já morreu faz tempo. As Catacumbas de Paris constituem-se em um ossuário subterrâneo localizado na cidade de Paris, na França. As catacumbas foram organizadas em alguns setores do complexo sistema de túneis e cavernas existentes no subsolo de Paris. Estima-se que o local tem alçadas reais de mais de 7 milhões de pessoas. Neste mesmo local, diversos crimes foram cometidos e ainda são cometidos até os dias de hoje. O grupo exploradores do canal Explomo foram até o local desafiar o próprio medo. Ali não há qualquer iluminação artificial ou natural, é um ambiente muito pesado que recebe visita de criminosos, membros de seitas satânicas e de membros da maçonaria. Você teria coragem de dar um passeio sozinho pelas catacumbas de Paris? No vídeo que se segue vemos o helicóptero indiano militar se aproximando do solo de um campo do exército. Lá no fundo um tecido negro que pode significar o fim da tripulação desta aeronave. Bom, eles tiveram sorte pois o objeto era de plástico, pois se fosse de pano iria enrolar na hélice. O helicóptero iria cair no solo e em seguida explodir com todo mundo dentro. Mas isso não é nada se comparado ao que veremos a seguir. Um avião passa raspando sobre a cabeça de dezenas de pessoas. O mais estranho é que eles estão aplaudindo o ato que por milímetros não degolou mais de 30. No vídeo que se segue, vemos um momento aterrorizante em que um vulcão entra em erupção numa ilha deserta por meio de uma poderosa explosão que só se viu em Hiroshima e Nagasaki. For the shock, oh, de acordo com De Meyer, nenhuma árvore ficou de pé e todos os animais que estavam mais próximos da boca e que foram atingidos pela onda de impacto viraram pó instantaneamente. No nosso próximo vídeo vemos o que muitos dizem ser a operação de um milagre registrado na Angola. Nas imagens, vemos um líder religioso prometendo que fará os braços dessa senhora voltar ao normal. Após alguns rituais, com o que parece ser algum tipo de água benta, o braço dela foi esticando como que por meio de uma intervenção divina. Bom, seria um milagre real ou alguma explicação científica para o que vemos? Aqui vamos nós novamente acompanhando um carro trafegando por uma estrada escura. Geralmente o que se espera é a manifestação da mulher de branco, mas o que vocês verão aqui é inédito. De repente o carro para e o farol apaga sozinho. Ao acendê-lo novamente o um espectro fantasmagórico é captado.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 5. O nosso quinto vídeo foi postado pelo canal Air Night enquanto explorava uma universidade abandonada em Nova York. Tudo estava indo bem quando começaram a sentir um cheiro horrível de enxofre de carne podre. Cheiro este que vinha do final do corredor. Na sequência, uma criatura cabulosa vem andando de quatro na direção deles. Na hora, nem queriam saber se era alguém precisando de ajuda e simplesmente correram para bem longe dali. De tag ou nunca. É um vídeo de poucos segundos que mostra o momento exato da aparição de um ser de capa preta bem lá no fundo.